O curso que eu escolhi eu seria minoria não só por ser mulher, porque nós já temos esse problema na tecnologia de não ter muitas mulheres, mas também por ser negra. Hoje eu vou resumir, Ana Carolina da Hora, e eu tenho 21 anos, faço ciência da computação na PUC, e tem esse lado maker, eu não sei, as pessoas dão um nome bonito para tudo hoje, tem um nome para a profissão, tem um nome bonito para o que você faz, mas, na verdade, eu acho que eu sou uma mina curiosa. E essa curiosidade acaba me levando por caminhos que eu nem imaginava, que é o maker. para mim é uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa que o, o seu avô faz, ele sabe trocar a tomada de casa, ele sabe consertar o ventilador, ele sabe dar um jeitinho no seu chinelo, ele sabe dar um jeito na sua porta. Com que tiver, é o que o seu tio faz, é o que o sobrinho faz. Por que, que a galera que vende as coisas no trem, por que, que eles não são chamados de empreendedores? Empreendedores não é a galera que ah, inova, cria novas coisas ou coloca novas coisas. Não é essa galera? Não é a galera que, que reformula como você vende? Não falam que é isso tudo? O que eu vejo no trem todo dia são pessoas, todo dia, todo dia vendo inovando na forma de vender. Tecnologia não é só computador, nessa é só celular, na é Facebook, na é Twitter, não é Instagram. Com certeza não é isso. Tecnologia, todo mundo tenta definir. Eu acho que não tem uma definição, porque está acontecendo. Tecnologia, eu posso dizer que é a interação entre o homem e a máquina. Mas eu também posso dizer que é a interação máquina-máquina, robótica. Eu posso dizer que é a interação celular-computador. Eu posso dizer N coisas. Então, a tecnologia ela veio para ligar todo mundo e trazer esse novo conceito de como a gente vai conseguir viver no concreto e no imaginário. Eu adoro a robótica. É a minha área preferida, mas, de fato, eu nunca vou conseguir pensar que eu vou me relacionar com um robô. Na minha cabeça não entra que a tecnologia vá ocupar isso, mas, de fato, se a gente quiser, ela pode ocupar isso. Eu não tenho um projeto de sair do país. Sim, eu quero fazer o intercâmbio. acho que eu já quis muito mais, mas hoje eu sinto a necessidade de, do Brasil ter mais pessoas pensando no, no país, mais jovens pensando aqui. E aonde eu estudo é um desafio muito grande. Lá, né, de ocupar, de entrar nos lugares, você vê os olhares, você vê os olhares no elevador, você vê os olhares na biblioteca, você vê os olhares no corredor, você vê. Não é uma coisa que, que, você, que eu consiga evitar. O que eu posso fazer é mostrar para essas pessoas que ou a gente vai estar tá ali, junto, ou a gente não vai estar tá ali, mas a gente vai ter que maturar ali. Porque dali eu só vou sair para o meu diploma.